Hoje é dia de celebrar o amor aqui no Isso é Comida. E é por isso que eu vou ensinar para vocês como fazer um cardápio completo para o dia dos namorados, o qual inclui entrada, prato principal e sobremesa. Se você já gostou, dá like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente está aqui toda semana trazendo receita gostosa para você. E para começar, vamos fazer a nossa sobremesa, que vai ser um delicioso brigadeiro de colher. Vamos para os ingredientes? meia lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de creme de leite, 2 colheres de chá de cacau em pó e granulado a gosto. Para fazer nosso brigadeiro é muito simples. A gente vai só colocar o leite condensado, o creme de leite e o cacau em pó na panela e mexer até dar o ponto. E agora que nosso brigadeiro já está pronto, eu coloquei ele para gelar, mas você pode servir em temperatura ambiente, tanto faz, a preferência é sua, a gente vai começar a fazer nossa entrada. Uma coisa sobre esse cardápio, esse cardápio é um cardápio que o objetivo é ser o quê? Bem rápido, fácil e gostoso ao mesmo tempo, porque você não quer passar o dia inteiro na cozinha, mas ao mesmo tempo você quer uma coisa confortável. Então é isso, vamos começar agora a nossa brusqueta e vamos para os ingredientes. Sal, pimenta do reino a gosto, tomates. Um pãozinho da sua preferência e azeite. Para fazer a brusqueta é muito simples. Eu tenho aqui esse pãozinho mais compridinho, tipo um pão italiano, mas você não precisa usar esse tipo de pão. Você pode usar baguete, você pode usar pão francês, você pode usar pão de forma, você pode usar o pão que você quiser que você tiver em casa, que for mais prático para você. De preferência, um pão que seja mais cascudo, porque isso faz com que a brusqueta fique mais gostosa. Mas se não tiver, usa pão de forma. Usa o que você quiser. E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai cortar nos pãozinhos. Passar um pouquinho de azeite, levar para forno para fazer meio que uma torradinha, cortar os tomates, temperar e servir. Vamos lá? Nossos tomates cortadinhos, agora é só temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino a gosto e azeite. favor, não fazer mesquinharinha no azeite, azeite faz bem, bota azeite nessa comida e mexe. Agora é só esperar nosso pãozinho sair do forno. Agora que o nosso pãozinho já saiu do forno, eu só coloquei ele aqui no pratinho que eu vou servir e vou espalhar os tomatinhos por cima. Se você gostar e tiver manjericão em casa, pode colocar também umas folhinhas aqui por cima ou misturar no tomate que fica delicioso. Eu não estou usando por motivos que não tinha no supermercado e eu resolvi acrescentar um pouquinho do queijo parmesão, só umas lasquinhas aqui por cima para dar um salgadinho e ficar mais delícia. Também completamente opcional, mas se você gostar, e tiver para usar, eu indico. E é isso, nossas brusquetas estão prontas para servir. E agora que nossa entrada e é a nossa sobremesa estão prontas, praticamente sem esforço nenhum, a gente vai começar o que? O prato principal, que é a estrela da noite. E aqui eu estou dando uma sugestão de fazer um filé de salmão acompanhado de uma salada. Você pode pensar, ah tá, mas só salada, eu quero um de mais substância. O que, é que você pode fazer? Você pode fazer um arroz piamontese para acompanhar que vai ficar muito bom. Inclusive, eu já ensinei aqui no vídeo do camarão piemontês. Clica aqui se você quiser aprender essa receita. É a mesma coisa, mesmo procedimento, é só não colocar o camarão. Outra coisa que você pode fazer também é uma massa. Eu já ensinei algumas massas aqui no canal, eu vou deixar algumas sugestões nos cards também. Mas a minha sugestão principal é fazer do jeito que tá, então vamos a ela. Agrião, uma posta de salmão, azeite, Balsâmico, aqui eu estou usando uma redução de balsâmico Parmesão, tomate e uva, limão, sal e pimenta do reino Então vamos começar nosso prato principal pela estrela da noite Que é quem? O salmão meu salmão aqui ele já está todo pronto Eu já pedi para vir certinho, ele já está sem pele Eu vou só cortar, aqui eu tenho mais ou menos 400 a 450 gramas de salmão Vamos começar pelo salmão Aqui eu vou fazer duas porções A gente vai temperar com sal Um pouquinho de pimenta, eu vou botar um pouquinho de raspas de limão, um pouco de alho em pó. Para grelhar o salmão na frigideira, aqui eu tenho mais ou menos uma colher de sopa de azeite. Ele escorre para lado lados aqui porque minha frigideira é antiaderente e a gente coloca aqui as costas É o resultado final do nosso cardápio de dia dos namorados. Lembre-se sempre que caso você não tenha alguns ingredientes que eu usei aqui, é só adaptar para o que você tem em casa e gosta de comer. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões. Aproveita esse dia bastante para ficar do lado que você ama. Um beijo e feliz dia dos namorados!